Curso Maquiagem na Web Funciona? Curso Maquiagem na Web É Bom? Curso Maquiagem na Web Vale a Pena? Se você quer saber se o curso Maquiagem na Web da Andrea funciona de verdade, Fiad, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho um alerta para você não perder o seu dinheiro. Principalmente por ser um curso online, algumas pessoas ficam com medo e se perguntando se o curso Maquiagem na Web é confiável surpreendentemente muitas mulheres não sabem se maquiar da maneira correta e assim então invés. de destacar os seus traços e ficarem mais bonita isso infelizmente não acontece e o resultado acaba sendo muitas vezes desastroso ponto certamente uma maquiagem bem feita levanta a autoestima de uma mulher como ninguém mas eu te garanto não é tão fácil se maquiar quanto parece então fique tranquila que você não é a única entretanto somente mas afinal o que é o curso maquiagem na web? O curso maquiagem na web é um curso de maquiagem completo onde a maquiadora Andréia Venturini ensina em 35 vídeo aulas, atualizações, tudo sobre maquiagem e no final do curso você ganha um certificado exclusivo. O que é maquiagem 3D? A maquiagem 3D recebe esse nome pois pretende criar a ilusão de profundidade/ou proximidade que o efeito tridimensional oferece. Em geral, então a maior diferença da maquiagem 3D é que ela possui muito mais brilho, assim pigmentação é alta e a maquiagem tende a durar bem mais, dispensando assim até mesmo o uso de primer. Compre o curso somente através do site oficial para você receber o curso completo e original no primeiro link da descrição.